Olá ansios e Valentinas como estamos pois bem eu uso a palavra chique aqui no canal sem economia nem né? tudo para mim é chique mas o casamento de Paris Hilton aliás o final de semana de amor de Paris Hilton. Olha, eu nunca vi coisa mais chique em toda a minha vida. E é o que eu vou te mostrar hoje. Eu, Breno Moreno. Seu sommelier de tretas gringas de tutupau. Que são arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e... No TikTok, pois bem, essa festa da Paris. Olha, foram três festas diferentes, só para celebrar o casamento da bicha. Foram ao todo oito vestidos, uma lista de casamento de mais de 60 mil dólares convidados ricos famosos um flash mob organizado em homenagem a Paris um bolo de muitos andares que eu contei é cinco mas eu acho que é mais vamos contar mais para frente no vídeo e também claro né como uma boa blogueira teve post no blog de Paris Hilton refletindo sobre sua nova fase de vida Esposa. É, meus amores, se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu te dou as boas-vindas a este canal. Espero que você goste, porque eu caprichei nesse vídeo, viu? Eu me empolguei, achei que ia ser assim pouca coisa e o longa-metragem veio aí. Paris e o Carter, que é o novo marido de Paris Hilton, começaram a namorar mais ou menos em novembro de 2019. Isso porque eles se reconectaram depois de amigos em comum. O pedido de casamento deles aconteceu em fevereiro deste ano de 2021, numa vibes bem praiana, porque foi lá na areia e... Esse pedido de casamento também foi gravado para fazer parte da série de Paris Hilton, que se chama Paris in Love, muito original. Vai estrear no Peacock, que é... O sei lá mais uma empresa de streaming né das 287 milhões que a gente tem disponíveis mas acho que não tá disponível no Brasil não não sei às vezes eu tô falando merda checa aí e me conta eu falei que é chique né esse casamento então pasme. porque a aliança o cárter encomendou com o bisneto do Louis Cartier sim mulher o Cartier das joias Cartier o bisneto chama Jean do e o design do anel de noivado da Paris foi inspirado em Paris. Sim, a cidade. O desenho foi inspirado nas cúpulas de vidro do Grand Palais de Paris, a cidade. E aí esse anel de noivado está estimado <risos> em um milhão e meio de dólares. Em brasileiro, traduzindo esses dólares, a gente tem mais de 8 milhões e 100 mil reais. Assim, do noivado até o casamento, foi tudo muito rápido. Segundo a Paris, eles têm uma química incrível. Vou até ler aqui com a voz da Paris. Mentira, eu não vou não, mas é porque ela fala assim. Abre aspas. Tivemos nosso primeiro encontro e não passamos uma noite separados desde então. Antes, eu não acho que estava pronta para um relacionamento. Se você não se conhece totalmente... Não pode deixar outra pessoa entrar na sua vida. Sou muito grata por ter encontrado a combinação perfeita. Era pra acontecer. That's hot. Ai, gente, olha a Paris, né? Dando um conselho de vida amorosa. Uma mulher madura. Ai, que orgulho, viu? Se você tá se perguntando quem que é esse macho da Paris, o nome dele é Carter Room. Brown. É R-E-U-M. Ele tem a mesma idade da Paris. 40 anos, é filho de milionário, assim como a Paris, e também é rico, né? Qual que é a sua profissão? Ah, filho de milionário e rico. Eu acho que ele é investidor de ações ou investidor de alto risco, alguma coisa assim. Esses povo né? Alto risco. Ele pode perder dinheiro? Pode, não vai fazer tanta diferença, igual eu, por exemplo, que tem que ficar contando moedinha para comprar pão, que tá um real, gente. Um dia eu fui na padaria e o pão estava três reais. Eu comprei três pães, deu três reais. Ou seja, o pão tava um real. Viu? Não me subestime. Eu sou youtuber, mas eu sei fazer conta. Outra característica que o Carter tem em comum com a Paris é que ele é aquariano. Gente, a Paris nasceu no dia 17 né, de fevereiro e ele no dia 5. E esse casal de aquarianos se dá bem, ao que tudo indica. Era pra ser, né? Putz. Sobre o marido, é claro que a gente tem que ouvir em primeira mão, né? Palavras de Dona Paris dizem o seguinte, abre aspas. Você é o primeiro homem para quem eu abri meu coração. E mostrei quem é a Paris, real, a Paris. Estou muito animada para compartilhar nossa mais bela história de amor. 11 do 11, sempre será o dia mais importante em meu coração. Isso ela colocou lá no Instagram, tá? E aí, vamos começar, então, pela primeira festa, o shower, que, traduzindo, seria como um chá de noiva, chá de casamento. Eu não sei bem, que eu não sou muito acostumado com festas de casamento. Aliás, esse é o primeiro vídeo analisando cas... Ah, não, já falei da Ariana, né? Esse é o segundo vídeo analisando casamentos neste canal. Aí, o Dariana. Da Perfeito, vou até deixar aqui nos cards pra você conferir, te beal. O tema desse chá de noiva foi Alice no País das Maravilhas. E sinceramente eu amei a decoração eu amei inclusive o vestidinho da Paris porque ela foi com esse óculos de coração um vestido todo rendado toda barbizinha não só a decoração como as comidas eram inspiradas em Alice no País das Maravilhas não tem muita foto porque eu só consegui esses stories de uma amiga da Paris que compareceu a esse evento aí a gente pode ver o que Paris in Wonderland E aí os cookies decorados, os biscoitos Detalhe que nessa festa tinha uma máquina de comida Sabe aquelas máquinas de comida que geralmente tem rodoviária, aeroporto? Então, ela tinha uma com champanhe Lembrando que a Paris não divulgou muito esse evento. Provavelmente porque eu acho que ela tá guardando cenas para a docu-série dela. Que eu falei lá, que é o Paris in Love. Aí tinha Maquininha de Moer Chandon. Não de Moer Chandon. Moe Chandon Tinha também decoração de cogumelo A rainha de copas Os gêmeos, que eu esqueci o nome Até o chapeleiro maluco tinha bicha E aqui, ó, nessa imagem A gente vê todas as que compareceram Ai, a Perry estava muito fofa, né? Eu gostei muito Desse chá de noiva, mas assim Ele nem se compara Ao que foi a festa de casamento Oficial E é isso que a gente vai falar agora tá vendo que eu tô no clima, né? Pois é. Eu já queria começar com a vista aérea do local do casamento. A Paris se casou simplesmente em uma mansão na Califórnia que pertenceu ao avô dela, o Baron Hilton. Caso você não saiba, a Paris é rica de babá porque a família dela é dona dos hotéis... Hotéis... Pensei em inglês aqui. A família dela é dona dos hotéis Hilton, sabe? Esses hotéis chiques e tal. Eu até fiquei em um. É legal, é um hotel bom. A né? eu já fiquei em um. Eu fiquei na Suécia, Estocolmo. Dei o meu close aqui, só pra... Ai, eu me senti muito humilhado com esse casamento. Era tudo... Nessa mansão são mais de 4.500 metros quadrados com 13 quartos. E claro, a área piscina de Zodíaco. Eu achei muito chique o formato da piscina que parece uma moldura de quadro antigo, né? Uma coisa mais vintage. E aí, perto da piscina, eu acho que eles fizeram esse tablado aí, que você tá vendo, que foi onde aconteceu o casamento e também onde tem uma pista de dança. Nossa, é muito grande, né? Olha o tamanho do gramado. A casa é maravilhosa. E no jardim, se você estiver vendo aí, tem essa cruz e aí depois tem um CP. Me lembrou muito Serormun, mas esses C.P. de Carter e Paris Gostou da união do casal No jardim? Essa casa não pertence A Paris, ela foi vendida Por esse ou da Google Acho que por uns 13 milhões De dólares, tá? Não vamos nem Converter por real, porque O ano já foi difícil, né? A gente não precisa Sofrer mais. Outro detalhe muito Chique é que como a mansão É muito grande, os convidados Estavam dando rolezinho De carrinho de golfe Isso é muito chique, caras pelas fotos, eu percebi que a Paris estava fazendo esse casamento de manhã. Um belo casamento primaveril em pleno outono. Eu tenho certeza que ela assistiu Fina Estampa, se foi essa novela. Ou celebridade. Ai, ah, não sei. Eu só sei que a Paris é toda trabalhada na numerologia e superstição. Por quê? O casamento aconteceu de manhã, porque foi no dia 11 do mês 11 às 11 11 da manhã porque essa segunda Paris é a hora do dia que ela mais gosta <risos> ela gosta tanto dessa hora que ela inclusive pegou uma empresa que ela criou agora de entretenimento e colocou esse nome. Depois, ela falou para Vogue que essa conjunção de números é um lembrete para fazer um pedido e estar aberta a milagres. E assim, uma coisa que eu reparei, que eu gosto de reparar em detalhes, é que tudo é um, né? O mês, a data e tal, um mais um. A união desse casal. Ousam dizer que o romantismo morreu... Em pleno século XXI Com Paris dando essa festona Com todo esse significado Agora eu queria falar das atrações Já investigamos um pouco De onde ia acontecer esse casamento Quem começou a cerimônia Foi a Kim Petras Que já gravou música com a Paris E aparentemente elas são amigas próximas Ela começou a comemoração Cantando a música da Paris Stars Are Blind Essa música a Paris lançou em 2006 Se não me engano eu achei muito especial que é a amiga da Paris cantando a própria música da Paris no casamento da Paris. É muito Patrícia. Mas para caminhar até ao altar, a Paris foi ao som de Can't Help Falling In Love, do Elvis Presley. O Carter, quando viu a Paris, ele ficou muito emocionado. Como você tá vendo aí na foto. Ele chorou e tal. Durante os votos do casamento, os convidados estavam falando que ele tava tão apaixonado, tão emocionado, que ele queria beijar a Paris o tempo inteiro. Ai, Paris, eu sou romântico, sabe? Eu fiquei todo bobo fazendo as coisas desse roteiro. E aí no final, eles saíram como marido e mulher ao som de rap do Pharrell Williams. Só que num quarteto de cordas. <risos> Claro que, como um bom casamento bem tradicional... Calma, que eu vou falar do vestido. Teve a valsa do casal. Aí, eles foram, rodaram. Paris trocou de vestido também. E, mais do que isso, eles inauguraram a pista de dança. E aí, os convidados estavam falando que a mãe da Paris, minha filha, ela deu a louca na pista. Diz que Dona Kate dançou ao som de várias musiquinhas. Remexeu o esqueleto, né, dona Kate? Não bastava só ter muitas músicas e dança. Do nada apareceu um flash mob. Gente, isso é tão 2010. Mas o marido da Paris achou que seria uma linda homenagem para a esposa. E não somente, não só os povos lá estavam dançando na pista de dança, como o próprio marido dela. <risos> Se juntou para dançar, como podem dizer que o romantismo morreu? Olha aí a foto, o cara se divertindo. Eu achei fofinho, cafona demais. Eu não vou analisar a decoração porque não dava para fazer muita coisa, não tinha muita foto da decoração. A pessoa estava mais empolgada em tirar foto dela, não tá errada, porque a bicha estava belíssima. Mas tem o que muitas rosas a ah, gente, tudo branco. E com florzinha, não tinha nada de mais não. É importante destacar que o blog da Paris está cheio de informações sobre esse casamento. Inclusive ela disse assim, abre aspas. Eu disse pro Carter para não chorar, senão eu também ia começar a chorar. E isso ia estragar o meu rímel antes de eu chegar ao altar. Claro, ele chorou, mas acho que comecei a chorar primeiro. Aquariano chora? Foi um momento de Cinderela e eu sabia que encontrei meu verdadeiro amor. Nó? Esses Aquarianos estão muito emocionados. Mais emocionante ainda foi a apresentação dele, Demi Lovato. A Demi, durante o jantar, se apresentou cantando uma versão de... And I will always love you... Imagina Demi aqui cantando Foi isso E mais, Demi foi aplaudid de pé Aplaudid Aplaudid de pé Parabéns pra ele Já que eu falei do casamento antes Eu preciso comentar o look dos noivos O Carter Realm Usou um smoking clássico Do Hermenegildo Zenha. Eu sei desse cara por causa da música Da Nicki Minaj Z ah não, o da Nicki Minaj é Giuseppe Zanottião, mas Nika, sexy, starships, vai lá escutar. Eu não sei por que, que eu tô com Hermenegiu do Zenia na cabeça, se eu confundi o nome. Mas enfim, conhecimento, né? Conhecimento não se pode descartar. O smoking, hum. eu não sei quanto custou, mas eu sei que, ao que tudo indica, junto com... O anel de noivado que ele encomendou. Ele teria também comprado abotoaduras Juste un De diamante e ouro, também do Cartier. Chuta quanto foi. Tempo. Um, dois, três, três. Sabe quanto custa em reais? 72 mil. Dois preguinhos amassados para juntar a manga da blusa: 72 mil reais. Tudo bem. Agora, mais bonita que o noivo, estava a noiva, né gente? Claro, a Paris estava usando um Oscar de Larenta. Eu vou ler o que ela colocou aqui no Instagram. Desde pequena, eu sonhei com o meu casamento de conto de fadas. Príncipe. Com um vestido que fosse lindo, atemporal e chique. Eu sonhava em me casar com um homem que fosse meu melhor amigo e tivesse o um coração doce e gentil. Eu amava a princesa Grace Kelly e sempre pensei em como ela era elegante e icônica. E eu queria estar como ela quando estivesse caminhando pelo altar. O dia do meu casamento foi mágico, do jeito que eu sempre sonhei. O vestido de noiva, como ela já falou ali do negócio da Grace Kelly, realmente foi parecido, muito parecido com o da Grace Kelly. Foi feito sob medida pelo Oscar de La Renta, o Fernando Garcia e a Laura Kim. Era uma gola alta, muita renda, manga longa, um véu maravilhoso, diferente da Grace Kelly, ela não cobriu o rosto, mas tinha um ar meio Old Hollywood, com essa franjinha aqui, ó, emoldurando o rosto da Paris. E eu amei a saia, é uma coisa bem princesa mesmo, né? Aqui, ó, na parte de cima, bem coladinho, e depois... Puf, muito volume e a renda caindo, né? Começa concentrada aqui no bordado das flores e vai descendo. Eu achei muito clássico, muito tradicional, bem padrão. Ai, Paris. Será que você é Barbie de direita? Não, não vamos descer o clima desse vídeo. Vamos continuar. O buqueira Paris foi uma coisa mais simples, minimalista. Tinha apenas rosas brancas em formato de coração, juntando todas as rosas. Aí, muito curioso que sou, eu fui pesquisar qual que é o significado da rosa branca. Porque caso você não saiba, eu não sei quem estava me falando isso. Eu acho que é quando eu morava fora... Alguém estava me contando que cada flor tem um significado especial de acordo com a ocasião. Aí eu fui pesquisar, né? Que aí agora, toda vez que eu vejo flor, eu vou pesquisar o um significado. E aí fala que rosas brancas é bem tradicional para casamentos. Porque representam pureza, juventude, inocência e lealdade. Cada detalhe, caras. Além do vestido de noiva, você lembra que eu falei lá da valsa? Ela usou um vestido com decote em coração. Esse eu acho que tava mais princesa ainda. Porque ela tava aqui, ó, colarzinho de pérola. Aí ela tava bem princesinha, né, de coroinha. Essa foto tá magnífica. Ela levantando o vestidão, bem volumoso. Nossa, esse vestido, acho que pra mim, é o mais bonito. Mais bonito que o vestido de noiva. Eu acho que ela devia ter casado com esse. Mas, né, como ela tava toda trabalhada na tradição, ok. Esse vestido, inclusive, foi desenhado pela designer israelense Galia Lahav. E foi... Só usado na primeira dança de Paris. Ela tava tão princesuxa, né? Ela faz o ponto de fada delas. E aí teve outra troca de vestido. Para o jantar, Paris também usou um Oscar de larenta, Só que dessa vez mais curtinho. Eu achei uma vibes bem Marilyn Monroe, inclusive, por essa pose. Dá pra gente ver os candelabros ali no fundo também, né? Muito chique. Luzes, velas no meio das rosas. E um sapatinho muito fofo que a Pearl estava usando. Gente, tinha que refrescar e dançar, né? Por mais que lá seja outono agora, eu acho que lá na Califórnia ainda tá quente. Em algum dado momento da festa, ela também usou esse vestido que eu achei bem grega. Bem grega e maravilhoso, né? Ele era cravejado de cristais. Parecia uma vibes bem Ano Novo, Réveillon, porque tinha muitas pedras e elas irradiavam, assim. A padronagem era meio que irradiando do canto aqui. E é da Pamela Rowland. Eu tô trazendo nomes aqui, hein? Detalhes, cultura. E a bitela do anel de noivado lá, né? Um milhão e meio de dólares no dedo. Agora que eu já falei dos noivos, do casamento, do lugar, vamos aos convidados. Quem que você quer ver nesse casamento? Eu vou falar de todo mundo. Uma das atrações desse casamento foram, inclusive, as fotos, os retratos dos convidados que ela convidou, inclusive, The Collective View, um time de fotógrafos babadeiros, tá? Porque as fotos ficaram maravilhosas. Essa primeira foto que eu vou mostrar aqui, ó, da Paris com recebendo um beijinho na testa, eu acho que foi tirada outro dia. Ou então foi tirada durante a festa também. Mas para tirar essas fotos, ela trocou de vestido de novo. Dessa vez é um vestido de gola alta também. Com renda, só que a renda parece que é de estrela. Bem Paris Hilton, né? Bem Patrícia. E aí, para essas fotos. Que ela usou esse vestido. Aí tem foto com a família do noivo. Que o irmão dele chama Courtney. Com C, não com K. Tem a família da noiva. Que são os Hilton, né? Podre de rico. Tem Elo, Demi Lovato. Aí tem a Demi com a Ashley Benson. E os outros caras eu não sei quem são. Tem a Megan Trainor. Que o boy dela eu não sei o nome. Eu só tô falando de quem eu conheço, tá? Tem a Emma Roberts. Esse cara que tá... Esse muito bonito que tá do lado da Emma Roberts louca de pedra ele parece modelo, né? nossa, olha que fundura da bochecha dele bochecha negativa que estranho Sofia Richie ela que é a irmã da amiga da Paris de longa data, Nicole Richie e ela tá de cabelo preto, né? mudada depois do término com o Scott claro que eu adoro criar muitas teorias na minha cabeça a que eu tô criando aqui agora é que o Jaden gente que é arroz de festa né ele é amigo de todo mundo nem saber que ele era amigo da Paris eu queria ter visto a Willow Nossa eu amo a Willow pelo amor de Deus amo o Jaden também aí ele tirou uma foto com um cigarrinho chique chique chique chique a meio mix de colares do Jaden. esse cara que tá aqui, com essa roupa toda chique, a bolsa de cachorrinho... Gente, eu achei que ele tava com a perna aqui, ó... Depois que eu fui ver que era a bolsa que ele tá segurando eu achei ele bafo não binário hein? um look lacrante é a Kate Beckinsale e eu acho que esse é o boy dela a bebê recha e o boy dela os boys a gente nem precisa saber os nomes né além dessas fotos esse retrato profissional teve também fotos durante o casamento aí teve a foto oficial né da família da noiva com a noiva e aí dá para ver o tamanho do véu da Paris que véu maravilhoso a renda de florzinha Ai, que lindo. Nossa, achei de muito bom gosto. Eu achei o vestido bem fechado. Não combina muito com a Paris, né? Inclusive, o que eu não gostei de verdade é o vestido das madrinhas. Que camisolão rosa. Nossa, muito feio. Acho que para não tirar a atenção da Paris nem né? dá nada tudo de casa pensado aí ó o vestido mais um que ela trocou que é aquele lá que parece de Réveillon ela tirou uma foto com ele a Demi Nossa a Demi foi de chinelo a Demi você foi de Melissa Ou você foi do chinelo da Rihanna Tô até apertando os dedão assim eu o Demi deixa eu te falar amiga eu gosto muito de você mas esse mullet não tá te fazendo bem. Nossa, a Demi tá igual Roberto Carlos. Ah, não, Demi. Pelo amor de Deus. A única coisa que eu gostei foi a joia. Que você tá muito laranjada também nessa maquiagem. Ah, a Demi é não binária, mas ela aceita pronomes femininos, viu? Outros convidados que eu gostei muito de ver foi a Kimora... Eu amo a Kimora. Eu assisti o reality dela. Ela é uma modelo. Tem o Derek Blasberg, que é chefe da parte de moda do YouTube. Gostoso também. Ai, tem um crush nele. Tem a Nicole Rich E? E? Kika Darcha, que foi com um vestido revelador, né, Kika? Eu achei que os convidados estavam todos de preto. Você percebeu isso? A Paris coordenou tudo, né? Ninguém vai tirar a atenção dela. As madrinhas de rosa camisola, os convidados todos de preto, pra quando tirasse foto com a Paris, ia destacar, meus amores. Ela pensa em tudo. Esse vestido é o depois da valsa, né? E a Nicole Rich estava com um vestido bem senhora, né? Bem recatado. Mas eu gostei. Agora, o vestido da Kika. Eu achei legal que ele é simétrico. Porque a parte de trás e a parte da frente é a mesma coisa. E eu fiquei me perguntando como que prende isso. Outra coisa que eu fiquei me perguntando. As peitiolas. Como que acomoda? A Kika perdeu a oportunidade de fazer propaganda da Demilus dela? E outra! Inclusive, caso você não tenha visto, eu soltei aqui no canal um vídeo sobre teorias macabras, tá? E nesse vídeo eu falava sobre a teoria das Kardashian serem bruxas. Eu achei que a Kika, mesmo que o Halloween tenha passado, ela não saiu do Halloween, gente ela está com essa saia toda de babado um trem aqui amassando os peitos e as costas essa trança esse olho bem preto jade do clone sentada em cima das abóboras e o detalhe mais bruxa desse look não é só a cor e a vibe do olho marcado da Kika não, é a bota de bico fino eu acho muito cafona essa onda da Kika de usar essas botas que parece meia de bico fino nossa, é bem bruxona a bruxa arquetípica sabe, é o estereótipo da bruxa aqui, e uma foto que eu gostei que eu inclusive até postei lá na comunidade do canal, se você não sabe o que é a comunidade é uma das abas que tem lá, quantos você clica no canal, postei essa foto lá avisando que o vídeo ia sair e aí ela puxando o véu da Paris eu achei muito fofa essa foto, um detalhe que eu queria trazer já emendando aqui na comida, olha o gancho a Kika durante essa festa postou um story dessa garrafa de vinho, essa garrafa de vinho se chama Screaming Eagle que traduzindo seria a águia que berra ao que tudo indica, uma pessoa curiosa foi lá procurar saber que vinho que é esse. Lá nessa pesquisa, a pessoa achou que essa garrafa custa 4 mil dólares. E aí ela recebeu um comentário depois. Isso que repostou foi uma página sobre as Kardashian, tá? Aí a mulher... Mandou esse comentário falando que custava 4 mil, mas que na verdade ela compra vinhos. E ela gostaria de deixar registrado que essa garrafa de vinho é extremamente cara. E que na verdade é muito mais do que o preço que ela tinha colocado lá. Então deve ser o quê? Uns 10 mil dólares? gente quando eu digo que esse casamento foi chique é por detalhes como esse uma garrafa de vinho que chama águia gritadeira que custa 10 mil dólares e é extremamente raro eu não ia perceber essas coisas eu não tenho bom gosto de rico entendeu Eu acho que assim o rico de verdade ele gasta o dinheiro dele com comida por quê? A gente sabe que comida, por mais que seja gostosa e é a experiência e tal, vira xixi e cocô. E ser rico o suficiente para investir em comidas caras desse jeito, entendeu o meu raciocínio? Não sei se faz sentido. Na minha cabeça faz. Às vezes é aquelas coisas, né? Quando você fala, perde o sentido. Mas, vamos voltar aqui pro vídeo? Esse menu foi elaborado pelo chefe Wolfgang Puck mais uma vez eu sou muito pobre para conhecer quem é ele mas diz que não faltou comida nessa festa não viu não teve mixaria Paris rica né o homem lá também é filho de milionário e milionário vamos comer no degustação as entradas eram ostra Rockefeller Rockefeller já foi o homem mais rico dos Estados Unidos então você já imagina o pique dessa ostra tinha camarão e caranguejo Louis Parfait Parfait é esse empilhadinho aí uma salada que devia ter camarão, caranguejo e um creminho. E umas coisas para acompanhar, né? Isso é comida de rico. E também tinha peixe grelhado com humus, Peixe grelhado e humus, pasta de grão de bico. O primeiro prato da noite era salada asiática de peiras e tortellini de abóbora. Salada asiática, amém. Outra opção era o bife de Nova York ou para os vegetarianos, berinjela grelhada tipo bife, inclusive a Paris né? de sobremesa teve junto com um bolo de chocolate sem farinha, porque a Paris está na onda dos alimentos funcionais ela serviu sorvete e tortinha de fruta por mais que ela seja muito rica diferente do noivado da Courtney eu achei muito inclusivo tipo assim, não tinha essas comidas muito elaboradas, que a gente não sabe nem distinguir o que está que servindo ali, era bem pé no chão sabe tudo bem que a Paris e o marido são podres de ricos mas fizeram um menu para não deixar ninguém perdido ninguém a gente né que o povo que tava lá devia saber o que, que tava servindo depois esse tanto de comida ela ainda serviu aperitivos. Eu falei que não ia faltar comida, né? Os aperitivos servidos foram tártaro de atum apimentado. Eu acho que é tipo. Sabe aqueles negócios que serve no biscoitinho assim? Canapé? Deve ter sido isso. Pizza de salmão defumado com caviar fresco. Eu acho isso muito chique. Deve ser muito forte. Lá na Estônia, que eu morei, eu comi muito caviar. Estou trazendo aqui o meu lugar de fala. Caviar é bem gostoso. Como estava perto da Rússia, a gente era muito barato. Em qualquer supermercado vendia. E é bem gostoso. É forte, mas é gostoso. Tem que comer bem de pouquinho. É bom misturar ele com cream cheese. Que é o jeito que se come lá. Aí tinha temporada de camarão. guiosa de pato. Que é aquele pastelzinho chinês. Ovos de codorna com caviar. Muito caviar, meninas. Mini tortas de frango e alho poró. Isso aqui a gente acha em qualquer lachonete. Croquete assado também a gente acha. E a salada chinesa de frango. E como opção vegana, rolinhos de maçã opala. É um tipo de maçã. É um tipo de bolinho esse é o não sei havia também uma estação de caviar já não bastava esse tanto de caviar e também tinha uma estação de Moé Chandon, o mesmo champanhe que ela serviu lá na festa de noivado dela, o chá de noivado. E o bolo, meus amores, tinha 1,82m, exatamente a minha altura. E já estava em cima dessa mesa. Então você imagina a altura desse bolo. Ele tinha, pelas minhas contas aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis andares e mais uma coroa. Na borda, ele era decorado com rosas rosas e brancas, o bolo era bem de princesa, tinha um monte de detalhe dourado, parece aquelas molduras que tem parede de museu, aí depois tinha uma guirlanda, no meio tem uma carruagem dourada, que é tipo da Cinderela, com palmeiras no fundo, porque tem que mostrar a parte de Califórnia, né, referências de Paris Hilton, e na parte de cima tinha um... Anagrama? Eu não sei. O nome daquela coisa que junta as iniciais dos noivos? Aí tava lá C e P no meio de uma guirlanda dourada. Uma estampa mais de Poá. Outra guirlanda. E lá no topo do bolo, uma coroa. Se a mesa tinha 1 um metro de altura, o bolo tinha 1,82 e a coroa uns 20, 3 metros de bolo. Um bolo do tamanho do Caldrogo. E claro. Já não bastava toda a suntuosidade do casamento A lista de casamento da Paris, claro que está à altura, né? Veja bem, Enzo e Valentina. Se ela, a Paris e o marido gastaram horrores nesse tanto de vestido, anel de um milhão e meio e o tanto de comida, você acha que a lista de presentes ia ficar de fora em termos de parâmetro? Não! Uou, por quê? Óbvio que a lista da Paris ia ter muita coisa chique, cara. Aí, onde ela pediu a lista de presentes é na Geary's. Uma loja lá de Beverly Hills, que vende os luxos de coisa de casa, joias, presentes e tudo pau Não me pergunte como, mas eu achei o site da lista de casamento da Paris. Não me pergunte como. Inclusive, eu vou deixar o link dessa lista de presente para você olhar mais a fundo na descrição do vídeo. O que eu posso adiantar é que, por exemplo, tem um vaso de cristal de 26 mil reais. Um conjunto de servir vodka e caviar para seis pessoas por 10 mil reais. O que é isso? Para que serve? Não faço ideia. Tipo assim, é muito específico, né? Servir vodka e caviar. Olha aí a referência do caviar e Rússia. Vodka e caviar. Nossa, eu trago muita cultura para esse canal. Muita cultura e lacre. Culto lacre. Tem também um porta-retrato Buchelate de Prata de 17 mil reais. Um porta-retrato de R$ 17 mil reais, Um castiçal Bacará em forma de lâmpada de R$ reais, Um castiçal. Não tem nem uma tecla. Você tem que colocar uma vela ainda. Já não bastasse o tanto que você vai gastar no castiçal. Que é uma opção mais em conta? Tem um bibelozinho de urso. De vidro. De vidro não. De cristal. Bacará também. Por R$ reais. Será que você tem cacife para ser convidado para a festa da Pérez? Eu não. Ao todo, a lista dava exatamente 61.254 dólares, que convertendo para o real, na cotação atual, dá 340 mil reais. Paga metade de um apartamento em Belo Horizonte. Um apartamento chique. também que eu falei da lista de presente mas não pense que as comemorações terminaram não porque teve a festa neon de casamento da Paris que foi no Pier de Santa Bárbara lá na Califórnia ela também aproveitou para gravar um episódio ou episódios né para docu-série dela e ela foi nesse look perfeito eu amei gente a Paris é a prova de que quem tem dinheiro não envelhece. Olha essa mulher com 40 anos. Esse vestido, ela tava igual a princesa Jujuba. Um botão, plataforma. Eu amei essa bota. Era um vestido rosa chiclete meio noiva. que Você vê que tem o véu, o babado... Tem uma rendinha aqui e essa renda emenda com uma luva. Bem Paris Hilton, né? Porque a Paris ama uma luvita. Ela até cozinha de luva. Vou até... O que você acha? Eu amo um vídeo que a Paris fazendo lasanha. Já que eu tô trazendo aqui ela pela primeira vez, acho que cabe um outro vídeo, né? Vamos reagir a esse vídeo juntos. Sério, é perfeito. A vibes dessa festa era tipo parque. Pra você ver, ó. Nessa foto aí do fundo, tudo com almofada que eu acredito que seja a Paris... Era uma vibes bem parque de diversões, entendeu? Eu sei que nessa parte, porque eu assisti muito filme, tem uma roda gigante, e aí tem esses negócios de prenda, achei bafo. Eu sei que o vídeo tá grande, mas eu preciso também falar do post. Gente, eu tô amando. Que a Paris tem um blog. Inclusive dá pra analisar o blog da Paris, né? Mas aí ela escreveu assim, abre aspas. Hoje escrevo essa reflexão como uma nova esposa. Eu não posso acreditar. Eu vivi uma vida única aos olhos do público nas últimas duas décadas. E ao longo dos anos, sempre estive em busca do meu parceiro. Não apenas alguém para compartilhar meus sonhos, mas um homem para construir um futuro juntos. Eu estava procurando meu igual, realmente, né, aquariano? Alguém que não era fascinado pela Paris Hilton, mas sim por alguém que viu meu verdadeiro eu e me ama por quem eu sou. Alguém que é amoroso e gentil. Alguém para ser um pai para os meus futuros filhos. Estou tão orgulhosa de minha história de amor com Carter. Tem um ano e meio. E ainda mais animada por estar apenas começando. Meu próximo capítulo como esposa será o melhor de todos. That's hot. Eu imagino a Paris digitando isso, não é um ghostwriter, não é alguém que foi pago para escrever. Foi a Paris que tirou um tempo do dia dela para digitar. Tanto a Paris quanto o marido já estão nos 40 anos. E o casal deixou claro para todo mundo que quer ter família. Porque, inclusive, a Paris disse desde janeiro que já estava fazendo fertilização in vitro. O tratamento. Esse realmente tinha que ser o marido. Porque com seis meses de relacionamento, eles já estavam falando sobre ter filhos. Rápido, né? E mais... Harris disse, estou muito animada para a próxima etapa da minha vida e finalmente ter, tipo, uma vida real. Eu realmente acredito que ter uma família e ter filhos é o sentido da vida. E mais, ela tá tão apressada assim pra ter família, porque nas palavras dela, ela acha que finalmente encontrou alguém que merecesse o seu amor. Ai gente, aí eu fico me perguntando assim, será que 2022 a gente já vai ver os meninos da Paris? Eu falo os meninos porque fertilização in vitro você pode escolher, você quer ter até gêmeos. E mais, que presente que te deu vontade de dar uma malalada? Que presente você gostaria de furtar da lista de presentes de casamento de Paris Hilton? Ah... Gostou do vestido de noiva? Qual o vestido que você mais gostou? O meu preferido é o... o decote em coração, assim. Achei bem princesa. Princesinha Paris. Tô te esperando nos comentários. E eu queria agradecer a sua companhia, viu, nesse vídeo. Espero que você tenha se divertido, porque eu amei. Um beijo e tô te esperando no próximo.